sábado, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à nossa Exir Tesouros Infantis. Já pegou sua lição, já pegou sua Bíblia para a gente estudar a lição de hoje? Se você ainda não pegou, então corre, pega a sua lição, tá bom? E a sua Bíblia também, mesmo se você ainda não sabe ler, mas pega que é tão legal a gente aprender a abrir a Bíblia, isso mesmo, e se você ainda não convidou nenhum amiguinho para aprender a nossa lição, você pode compartilhar agora, antes que a gente comece a historinha de hoje. Tá legal? Muito bem! Todos os sábados a gente coloca um incentivo de presença lá no nosso mural. Lembrando que todos os sábados nós estamos fazendo uma viagem missionária. Vocês lembram? Hoje é o quarto sábado e a nossa lição fala que nós vamos pregar com o poder do Espírito Santo, isso mesmo. E nós, como crianças e adultos, se nós pedirmos a Deus, pedirmos a Deus, nós vamos receber o poder do Espírito Santo. E a gente vai poder falar com poder do amor de Jesus para muitas e muitas pessoas. Então já vai treinando, falando do amor de Jesus para seus amiguinhos e orando a Deus para receber o poder do Espírito Santo, para você falar muito mais. Nós vamos aprender tudo isso hoje na lição. mas vamos lá então colar o nosso incentivo de presença. Nós estamos levando as crianças por todo o mundo, para pregar o evangelho, para cumprir a missão. A gente pode cumprir a missão aonde? Indo à igreja, a gente cumpre a nossa missão onde? Na escola, na nossa casa. Então, olha, nós já levamos as crianças para cumprir a missão. Ah, tem crianças que cumprem a missão lá na Argentina. Vocês cumprem a missão onde? Aqui no Brasil. Tem crianças cumprindo a missão no México. E hoje nós vamos colocar aqui um menininho nos Estados Unidos. Olha só que legal. No próximo sábado nós vamos para bem longe. Vamos atravessar o oceano. Olha que legal. Muito bem. Eu quero contar uma novidade para vocês. A partir de hoje... Depois que a gente colocar o nosso incentivo de presença, que marcamos que a gente está aqui na nossa EZI, nós vamos aprender uma coisa diferente. Isso mesmo. Nós vamos aprender um sinal diferente. Porque, como vocês sabem, existem criancinhas, talvez até amiguinho de vocês, ou primo, alguém que esteja até na sua família, que é surdo. E por não ouvir, não fala, porque não ouve as palavras, então não sabe como falar. Então, quando você se deparar com um amiguinho que não ouve, e você quer falar de Jesus para ele, você vai saber agora como falar Jesus. Uhum. Essa palavrinha nós vamos aprender hoje. Você sabe qual é o sinal da palavra Jesus, do nome Jesus? Vamos lá? Então, eu vou colocar aqui bem pertinho para vocês aqui nessa câmera. Ó. Vamos, Você vai colocar as suas mãozinhas assim. Aí esses dois dedinhos do meio, você vai colocar um bem aqui no meio, ó, da outra mão, e o outro no meio dessa. Olha, que coisa interessante, Tia Raquel, bem aonde Jesus é, foi pregado, né? os pregos bem no meio da mão dele, exatamente faz aí, coloca as mãozinhas e com os dedinhos você vai colocar assim ó. olha que legal Jesus você aprendeu a falar Jesus agora quando você encontrar com alguém que é surdo e você quer falar ó, Jesus, aí você fala assim ó. tá bom? prestem bastante atenção na lição de hoje porque todas as vezes que eu falar Jesus, você aí na sua casa vai fazer esse sinal. Tá legal? Eu não vou fazer, mas você faz. Então presta bastante atenção. Quando eu falar Jesus, aí você Combinado? Ok, então. Muito bem. Agora eu vou fazer uma perguntinha para você. Se eu prometesse, tivesse prometido no sábado passado que hoje eu iria trazer um presente para vocês e aí eu chegasse aqui hoje e falasse assim ai, eu não trouxe o presente de vocês como vocês se sentiriam? iriam ficar felizes? ou vocês iriam ficar assim poxa vida, tia Raquel não cumpriu o que ela prometeu eu acho que vocês iriam ficar triste, né? porque eu não cumpri o que eu prometi na lição de hoje a história de hoje Vai falar sobre uma promessa que não pôde ser cumprida na mesma hora. Hum, que promessa é essa, hein? Será que a gente vai descobrir? Será que era um presente? Olha, não, é, não foi eu que fiz essa promessa, tá bom? Vamos então descobrir que promessa é essa. Quero fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês já tiveram que se despedir de alguma pessoa que você gosta muito? Como que você se sentiu? Foi legal ter que dar tchau para essa pessoa que você gosta tanto? Hum, não foi legal, né? A gente fica... como? A gente fica triste porque vai estar longe dela. Tem gente que fica até emocionada e até chora, né? Às vezes, se o seu pai ou a sua mãe viaja e vai ficar uns dias longe de você, você não chora, não fica triste? Hum... Depois que Jesus ele ressuscitou, ele ficou ainda 40 dias, 40 dias junto com os seus amigos, os discípulos. Então, vamos ver aqui os nossos Discípulos, hoje eu trouxe todos eles aqui. Olha que legal para vocês verem. ó. Depois que Jesus ressuscitou, ele ainda ficou 40 dias com os seus discípulos. E ele, sabe o que ele fazia? Ele ensinava a palavra de Deus para eles. Ele continuava falando do amor de Deus para os discípulos. Só que agora aconteceu uma coisa muito diferente ele já não mais duvidava de que ele era o Salvador. Agora eles sabiam que Jesus realmente era o Salvador e sabia que eles tinham uma missão para cumprir. Que missão que eles tinham que cumprir. Lembra aqui do nosso quadro, que nós temos que cumprir a missão? Essa missão foi dada aqui, para ir o quê? Falar do amor de Jesus para todas as pessoas. Então, eles tinham uma missão a cumprir. Tinham que falar para as pessoas se arrependerem, ou seja, tinha que falar para as pessoas que estavam com o coração sujo, sujo de desobediência, se arrependerem, confessar as suas desobediências para Jesus, para Deus e serem Perdoadas e ficarem com o coração limpinho outra vez. E tinha que falar para as pessoas também que elas precisavam de salvação, porque se ficassem desobedecendo assim, elas estariam perdidas. E agora, você acha que os discípulos acharam que essa missão era fácil? Eles acharam que não era fácil, sabe por quê? Eles estavam com medo, porque eles viram que Jesus, o próprio Filho de Deus, fez isso, estava falando do amor de Deus para as pessoas, e foi crucificado, foi morto, eles pensaram, isso vai acontecer com a gente. E agora? Eles ficaram com medo, a gente vai morrer. Isso é muito difícil. Então, por eles ficarem com muito, muito medo, então Jesus levou eles, falaram assim, olha, vem aqui comigo, que eu vou levar vocês em um lugar. E aí Jesus levou eles no Monte das Oliveiras. E Jesus chamou todos os discípulos. Então todos foram para lá junto com Jesus. Vamos colocar os discípulos aqui. E eles começaram a conversar. Nesse momento em que Jesus levou seus discípulos lá para o Monte das Oliveiras, Jesus começou a falar com, ele, com eles que seria muito bom é, cumprir a missão. Incentivou eles a ficarem firmes, incentivou eles a não desanimarem e que ele estaria sempre com eles. Eles não iria desamparar os seus amigos. Ai, teve uma coisa muito legal que Jesus falou para eles, crianças. Jesus disse para eles que eles não precisavam ter medo. E você acha que eles ficaram corajosos a partir daquele momento? Ainda não. Mesmo assim, eles não ficaram corajosos ainda. Mas Jesus sabia que tinha que ser um momento muito especial. Já tinha 40 dias que Jesus estava com eles. E Jesus agora iria subir ao céu. E esse momento de despedida tinha que ser especial. Por isso, Jesus reuniu eles, só eles, lá no Monte das Oliveiras, eles e seus amigos. Porque eles passaram tanto tempo juntos, foram três anos e meio juntos. Isso foi bastante tempo, né? Então, eles ficaram muito amigos. E aí, depois que Jesus disse para eles que o trabalho dele aqui nessa terra tinha terminado, e, os, e o trabalho dos discípulos só estava começando, aconteceu algo muito especial. Jesus falou assim, olha, eu preciso falar uma coisa para vocês. E aí, Todos eles ficaram bem quietinhos, prestando atenção. Então Jesus falou para eles assim, não saiam de Jerusalém, que era a cidade onde eles estavam, mas esperem um pouquinho, porque eu prometo para vocês que vocês vão receber poder, muito poder. O Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês ficaram corajosos, muito corajosos. E vão falar de mim para todo mundo, para todas as pessoas. Uau! E assim eles ficaram então mais felizes. Jesus ele vai embora, mas ele disse que a gente vai receber poder. Vamos ficar corajosos. Então tá bom. E depois que Jesus falou isso com as mãos estendidas sobre eles, abençoando eles naquele momento. Então Jesus começou a subir. Oh, que incrível! Jesus começou a subir bem devagarinho. E eles começaram a olhar Jesus subindo. Uau, Jesus está subindo! Você acha que Jesus foi de avião? Você acha que Jesus é, veio um anjo e pegou na mão dele e subiu? Não! Ele simplesmente foi subindo, subindo, subindo, subindo, subindo, subindo e foi ficando pequenininho, sabe? Quando a gente solta uma bexiga e ela vai embora, vai ficando pequenininho. E Jesus foi ficando pequenininho, pequenininho, até que lá em cima tinha uma nuvem. E aí Jesus entrou assim, ó, por trás dessa nuvem e os discípulos não viram mais Jesus. Quando Jesus chegou lá no céu, os anjos e Deus, o seu Pai, receberam ele com muita alegria. E abraçaram e ficaram muito felizes. Foi bastante tempo longe deles, ficaram tão felizes, tão felizes. Mas os discípulos, e agora sem o melhor amigo deles, ficaram tristes. Ah, eles esqueceram que receberiam o poder? Não, eles não esqueceram que receberiam o poder. Eles iriam receber o poder do Espírito Santo, mas eles não estariam mais com seu melhor amigo. Poxa vida! E agora? Eles então voltaram, saíram de lá, do Monte das Oliveiras, de cabeça baixa, poxa vida! O que, que nós vamos fazer agora sem o nosso amigo? Poxa! E eles voltaram lá para onde eles estavam. E quando chegaram lá, no sináculo, eles ficaram bem tristes, triste, triste. Mas aconteceu algo muito extraordinário, crianças! Aconteceu algo incrível. Eles estavam tristes, mas, de repente, chegaram duas pessoas. Dois homens disfarçados, eram anjos. Chegaram lá e falaram assim, Ei, por que vocês estão tristes? E eles falaram assim, Ai, é porque o nosso amigo foi embora, foi para o céu. Aí os anjos falaram para eles, para eles, não fiquem tristes não, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar outra vez, ele vai descer, ele voltará, aí os discípulos, ah, ele vai voltar, sim, ele vai voltar, aí os discípulos ficaram felizes de novo, Ai, que bom que ele vai voltar, eu pensei que a gente não ia mais ver eles. Ele vai voltar, sim, não se preocupe. Então os discípulos ficaram muito felizes e os anjos foram embora. Crianças, Jesus, ele fez, os anjos deram essa promessa, Jesus ele fez uma promessa que eles iam receber o poder, né? Mas eles receberam naquela hora? Não, Jesus não falou para eles quando eles iam receber. E os anjos falaram para ele, eles que Jesus iria voltar. E eles ficaram agora esperando, mas quando que Jesus iria voltar? Você acha que os discípulos viram Jesus voltar? Nem a gente ainda não viu Jesus voltar. Então, essa promessa e a promessa do poder do Espírito Santo, são coisas que Jesus prometeu e que não se cumpriu na hora. Mas eles receberam o poder do Espírito Santo. Isso a gente vai ver na lição do sábado que vem, tá bom? Então, quando alguém faz uma promessa e não cumpre na hora, não fica triste não, a promessa a gente tem que cumprir. Mas vai cumprir. Jesus, ele prometeu dar o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não veio na hora. Mas essa promessa foi cumprida. Sabe o que está que escrito também lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 11? Quando os anjos disseram para eles: fiquem felizes, porque Jesus vai voltar, essa promessa ainda vai ser cumprida. Isso está escrito lá no livro de Atos, capítulo 1 e versículo 11. Disse assim: Ó, esse Jesus que dentre vós foi acolhido em cima, no céu virá, assim da mesma maneira em que o observastes ir para o céu. Nós vamos decorar agora esse versinho, tá bom? Olha só. Vou pegar aqui o Jesus. Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado ao céu voltará da mesma forma que você o viu subir. Atos 1, 11. Olha que lindo esse verso. Foram as palavras dos anjos. Vamos então decorar de novo, vamos falar mais uma vez. Esse mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu... Voltará da mesma forma como vocês viram subir. Atos 1, 11. Que lindo! Então Jesus voltará da mesma forma que Ele subiu e voltará para nos buscar. Vamos agradecer a Deus por isso? Então, aí de onde você está, depois de a gente ter estudado essa linda lição... Vamos ajoelhar e vamos agradecer ao Papai do Céu, porque Ele prometeu que vai nos buscar e Ele vai cumprir. Então, se ajoelha comigo, fecha seus olhinhos para você não se distrair. Vamos falar com Deus. Querido Jesus, muito obrigado porque todas as suas promessas o Senhor cumpre. Obrigado por ter prometido o Espírito Santo para nos dar força e poder. Obrigado porque o Senhor prometeu voltar para nos buscar. Nos ajude a estar sempre juntinho de Ti, a Te obedecer e que nós possamos receber o poder do Espírito Santo. Abençoe cada criança, cada família. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças. Essa foi a nossa lição de hoje. Jesus Volta para o céu. Que o Papai do Céu te abençoe e que da mesma forma como você aprendeu que Jesus subiu para o céu, ele, você possa ficar muito, muito, muito feliz porque Jesus prometeu que vai voltar e vai vir buscar você. Vai vir buscar a mim também. Um abraço, fiquem com Deus e a gente se vê sábado que vem para mais uma lição. Até lá. pequenos pesquisadores que alegria estar com vocês aqui mais um sábado o um dia santo aquele dia que o senhor nos deu para louvar e engrandecer o teu santo nome eu estou muito feliz de estar aqui com vocês vamos então começar a nossa lição o título é peça perdão que título interessante vamos então para o incentivo de presença Qual é o verso que que nós temos que memorizar está escrito em provérbios capítulo 28 verso 15 vamos ler quem esconde os seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia provérbios capítulo 28 verso 13 então nós vamos dar mais um passo porque nós queremos chegar até Jesus, né? Esse incentivo de presença, ele vai nos ensinar qual é o passo a passo que nós devemos fazer para é, alcançar as promessas, para ter a misericórdia de Deus, né? E sermos salvos, tá bom? Ó, vamos colocar aqui. Estamos quase chegando. E o pare pense que eu achei muito interessante... Né? Nós vamos ler. O que você faria se a sua irmã pegasse seu relógio sem pedir permissão? Você a perdoaria se ela confessasse um mês depois que pegou o relógio e o perdeu? Então, olha só para refletir, né? para você pensar. Se ela pegasse o seu relógio e não falasse assim, tipo, no outro dia ou na mesma hora, mas demorasse um mês para dizer que pegou o seu relógio. Você conseguiria perdoar a seu irmão ou seu irmão se ele pegasse alguma coisa que é seu, que você gostasse muito e não devolvesse, mentisse para você? Qual seria a sua reação? O que você iria fazer, hein pequeno pesquisador? A lição, ela vai nos ensinar o que nós devemos fazer. Vamos então aprender? Olha só, começa falando sobre Lutero de joelhos. Como assim Martinho Lutero de joelhos? Martinho Lutero foi um monge que amou a Deus e quis fazer o que era certo com a sua própria força. Olha só, a primeira frase já começa dizendo que ele queria fazer o bem, ele queria fazer o certo, mas agindo por conta dele, tipo assim, eu consigo, eu posso e eu sou forte. Isso é certo? Ele se trancava num quarto escuro por dias e jejuava semanas em busca do perdão de Deus. O pobre Lutero não sabia que é impossível nos salvarmos pelas próprias obras. Deus é que nos salva a cada passo do caminho. Então, um dia, quando ele estava visitando Roma, ele soube que o Papa havia prometido perdoar os pecados daqueles que subissem à escadaria de Pilatos. No lado direito da lição de vocês, tem a, a escala Sancta, né? Que é uma escada que se encontra em Roma, onde Lutero subiu de joelhos. Até quem falar com ele? Até o nosso Salvador falar com ele. Olha só, aqui vocês vão poder ver melhor. Está maior a imagem. Nos dias atuais, as pessoas ainda vão lá e olha o que elas fazem. Elas sobem de joelho essas escadas, né? Porque elas querem alcançar o perdão. Mas aí eu pergunto para vocês, essas pessoas estão certas? Martinho Lutero estava certo em fazer isso? O que Deus pede de nós quando nós picamos, quando nós estamos tristes né? e nós precisamos dele? Nós precisamos pegar um chicote e começar né, a bater em nós mesmos, nossas costas, ficar de joelhos em caroço de milho, ficar né, andando descalço, andar pela brasa, igual muitas igrejas fazem né, ficar no gelo, no frio, sofrer. Vamos ver então o que Deus né, quer de nós, qual é o propósito dEle. As pessoas em Roma acreditavam que a escadaria de Pilatos tinha sido transportada de Jerusalém para Roma por um milagre divino. As pessoas se reuniam em Roma aos milhares, assim como Lutero que queria encontrar a paz com Deus. Enquanto subia a escada de Pilatos de joelho, Olha só o que aconteceu. Pareceu-lhe ouvir uma voz que falava com o coração. Ela soou como um trovão, como se dissesse. Como se dissesse. Dissesse. O justo viverá pela fé. Escute, Lutero. O justo viverá pela fé. Deus estava falando com Martinho Lutero e tentando dizer-lhe, você não pode ganhar a salvação por suas próprias obras. Basta o quê? Ter fé em mim, Jesus falando com ele. Espantado, Lutero pulou em pé e fugiu do lugar. Ele sentiu vergonha por ter acreditado em tal mentira. E você, não está feliz por não precisar subir escadas de joelho ou morrer de fome para receber o perdão dos pecados? A Bíblia diz, prestem bem atenção, em 1 João 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Certo, pequenos pesquisadores? Então, olha só. A primeira pergunta que vai esclarecer bastante é o que nós estamos estudando. Quais são as duas coisas que precisamos fazer para receber o perdão dos pecados? Olha, a notinha já responde que está... No, no livro Caminho a Cristo. Não precisamos fazer longas e cansativas peregrinações, nem praticar dolorosas penitências para pagar o preço dos nossos pecados, ou para nos recomendar ao Deus do céu. Basta ó, de joelhos confessarmos nossos pecados e abandoná-los, que seremos perdoados. Então... Você não precisa rezar a Ave Maria, você não precisa rezar o Terço, você não precisa ir até o, até o Papa, até o Padre, você não precisa ir até o pastor da sua igreja, sabe por quê? Porque todos esses são seres humanos pecadores como nós, né? Como que nós vamos falar das nossas dificuldades, né? das nossas tristezas e angústias para alguém que não entende? Somente quem, quem entende que é onipotente, onisciente, onisciente, onipresente é o nosso Deus, né? E Jesus Cristo está aqui de braços abertos, nos esperando, tá bom? Agora outra pergunta. Bruno frequenta uma igreja cuja doutrina ensina que uma pessoa não é boa o suficiente para pedir perdão a Deus por seus pecados. Então ele e sua família confessam os pecados a um sacerdote em vez de a Deus, de acordo com a Bíblia. Somente quem pode ser o nosso sacerdote? Somente Cristo pode ser o nosso sacerdote. E o comentário da lição de vocês diz assim, que é muito importante a gente ler. A chamada intercessão dos santos é a maior falsidade que já foi o que Inventada. Sacerdotes e governantes não têm o direito de se colocar entre Cristo e as almas por quem morreu, como se tivesse os atributos do Salvador e fossem capazes de perdoar a transgressão e o pecado. Eles mesmos são o quê? pecadores, são apenas humanos, um dia verão que suas doutrinas enganosas induziram as pessoas a cometerem crimes de todos os tipos, o adultério, o roubo, a falsidade, e dentre outros, né? Então, muitas igrejas dizem assim, olha... Coloque um copo de água em cima da geladeira e depois que aquele copo for abençoado, com as palavras do bispo, do sacerdote, enfim, de quem esteja falando, você será abençoado, né? Ou você precisa andar em cima de brasas ou comer muito sal ou passar muito frio. Não, pequenos pesquisadores, isso não existe. Como diz aqui, tá? No, no comentário, que somente Jesus. Ele pode interceder pelos nossos pecados. Somente o nosso Deus tem poder de nos perdoar e nos purificar. Somente Ele. O restante são todos pecadores como nós. Certo? De segunda-feira, eu achei muito bonito. Porque, olha só, abre o coração para Deus. Por três noites seguidas, essa menina aqui, ela teve dificuldades para dormir, a Andressa. Ela se virava, sentava-se de um lado para o outro, depois levantava para beber água, lia alguma coisa, comia alguma coisa e achava que isso ia passar a sua ansiedade, a sua preocupação e a sua tristeza. Por isso, durante o dia, não conseguia se concentrar nas tarefas escolares, porque ela estava sem dormir, cansada e se sentindo culpada. Até tocar piano, ela de deixou de ser divertido para ela. Andressa não tinha paz. Por que, que ela não tinha paz? A sua consciência incomodava... Porque ela havia pegado uma nota de 20 reais que tinha encontrado na escola. Em vez de entregar o dinheiro para a professora, ela ficou aqui com ele, guardou no bolso aquele dinheiro. Após três dias e três noites infelizes, Andressa se convenceu de que era uma ladra. O que ela deveria fazer para consertar as coisas? Então, olha só, pequenos pesquisadores. O que a Andressa sentiu foi o Espírito Santo falando na sua mente, na sua consciência... E aquilo estava errado. E olha só que privilégio que ela teve de sentir isso. Porque muitas pessoas não sentem mais o Espírito Santo com elas, né? De tanta coisa errada que elas fazem, elas não sentem mais que aquilo que elas estão praticando é errado. Então, a Andressa, essa menina aqui, ela escutou a voz. Né? Aquilo entristeceu tanto o seu coração que ela teve o quê? Ela teve que contar toda a verdade, devolver aquele dinheiro que ela pegou. Mais para frente, nós vamos entender... Que não existe pecadinho, não existe aquele pecadinho bem pequenininho. Todos são considerados o que Pecados diante de Deus, tá bom? Vamos ler o que diz em Salmos, capítulo 51, verso 1 a 3. Peguem a Bíblia de vocês e vamos abrir lá em Salmos. Onde que fica Salmos? Eu ainda não sei. Não tem problema. Vamos abrir aqui. Ó, no índice da Bíblia de vocês. Essa Bíblia aqui que eu estou hoje, ela é bem pesada. Então, na minha Bíblia, Salmos está na página 873. Tá vendo como ela é um pouquinho diferente? Porque ela é uma Bíblia de estudo, essa daqui, tá bom? Vamos então para a página 873. E Salmos fica onde? No Velho ou no Novo Testamento? No Velho Testamento. 873. 73, né? Foi o que eu falei. 173. Muito bem, ó, chegamos no livro de Salmos. Nós vamos achar aqui. Salmos, capítulo 51. Tá um pouquinho lá na frente. Salmos, capítulo 51, verso de 1 a 3 diz assim: Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. A quem precisamos confessar nossos pecados? O que diz aqui o salmista, né, em Salmos capítulo 51? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Não está escrito assim, tenha misericórdia de mim, anjo. Ou sacerdotes, ou pastores, ou obreiros. Não, tenha misericórdia de mim, ó Deus, né? Confesse seus pecados a Deus, o único que pode perdoá-los e suas faltas uns aos outros. O que devemos fazer quando ferimos os sentimentos de nossa família, de amigos e até mesmo de inimigos? Se você ofendeu a um amigo ou a um vizinho, reconheça o seu erro e a pessoa ofendida tem o dever de perdoar você liberalmente. Depois você deve buscar o perdão de Deus, pois a pessoa a quem você feriu é propriedade de Deus. Quando você a ofendeu, pecou contra o seu Criador e Salvador. Então, crianças, a grande responsabilidade do cristão, olha só que coisa mais interessante. Quando você fere alguém, essa pessoa não é somente alguém. Ela é o quê? Ela é propriedade de Deus. Tudo foi Deus que criou, né? Então, você deve imediatamente conversar com essa pessoa e pedir perdão a Deus pelo seu pecado. Vamos continuar. Essa história, ela é bem conhecida na Bíblia, já teve né, nas lições de vocês. Vai falar sobre Acã. O que será que Acã fez? Acã confessou o pecado na hora errada. Será que era tão na hora errada assim, mas... Mas ele confessou, o que será que a lição que quer nos dizer isso aqui? Não importa, é só confessar? Vamos descobrir aqui? Havia um ladrão no acampamento e Deus estava descontente. Por causa disso é que os israelitas perderam a batalha em Ai. Josué partiu em busca do ladrão imediatamente e no início da manhã ele reuniu todas as tribos de Israel e realizou um sorteio. A tribo apontada foi a de Judá, em seguida a família dos Zeraítas e finalmente Acã. Enquanto Josué procurava o ladrão, Acã teve tempo de sobra para confessar o seu pecado, mas ele ficou o quê? Escondidinho, ó, lá atrás da porta. Ele ficou bem escondido da tenda, né? Bem escondidinho. Finalmente, Josué lhe disse: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez e não tente esconder nada. Finalmente Acã disse sim eu pequei contra o senhor o Deus de Israel entre as outras coisas sabe o que que é, é que eu fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas que eu guardei para mim estão escondidas enterradas na minha barraca a prata está por baixo o que que ele fez ele roubou coisas que não eram para ter sido pegas né que não podia tinha que ter deixado ali naquele lugar mas Acã cresceu o olho né naquilo porque era bonito, por que é errado esperar até nosso pecado ser descoberto para então admiti-lo e confessá-lo? Muito bem. Se você, é como a maioria dos pequenos pesquisadores, pode ter pedido perdão aos seus pais ou ao seu irmão ou irmã, depois que agiu mal com eles e mesmo assim não sentiu paz, aqui está uma lista né, que pode ajudá-lo a entender se você realmente se arrependeu dos seus pecados. Então, por que, que foi errado, nós já vamos entrar nessa lista aqui, por que, que foi errado expirar até o nosso pecado ser descoberto para então admiti-lo? Por quê? Muitas vezes, quando nós praticamos alguma coisa, aquilo não é descoberto. Mas pode prejudicar alguém ou algumas pessoas. E prejudicar o quê? Até nós mesmos, né crianças? Como a Khan fez, por causa do seu pecado... Os israelitas perderam a batalha em Ai, né? por causa do orgulho de Acã, a cobiça, a vaidade dele de querer pegar aquelas coisas. Olha só que como isso é importante, viu? Então nós devemos o quê? Imediatamente pedir perdão a Deus né? e confessar o nosso pecado. Aí tá, você pecou, você pediu perdão, só que mesmo assim o seu coração está triste, está aflito e você não consegue encontrar a paz. Sabe por quê? que a pessoa não consegue encontrar a paz? Porque ela não se arrependeu de verdade ou ela não sondou o seu coração. Então, olha só, vamos lá para a lista. Você deve se perguntar assim, será que eu sou humilde? Será que eu pedi um perdão sincero? Será que eu estou realmente triste por ter feito isso ou estou com medo somente das Consequências que isso pode me trazer. Mas espera aí, eu culpei alguém porque eu fiz aquilo. Será? E você vai começar a sondar o seu coração. Ó, aquele coração seu que tá lá, nossa, tudo cheio de mancha, né? Aquele coração assim, triste, abatido, né? Todo machucado aquele coração abatido, machucado. E você está ali, não tem paz, está que nem a Andressa, né? Da, da história aqui. Não consegue dormir já faz dias. Né? E o Senhor fala, sonde o seu coração. Né? Tem um verso na Bíblia que diz, sonda-me, Senhor, né? E me conheces. É muito lindo esse verso. Então, pequenos pesquisadores, nós devemos o quê? Sondar o nosso coração, né? Para que ele fique assim, ó. Eu quero que o meu coração fique igual a esse coração grande. Esse aqui eu não quero não, eu vou até deixar ele aqui de lado, virar ele assim. Quero que o meu coração fique assim, ó, bem limpinho, né? Porque eu já conversei com Deus, já falei com Ele, né? E Ele limpou o meu coração. Aí, na lição de quarta-feira, diz o seguinte, não deixe para amanhã, hein? Até diz assim, ó, vocês têm que prestar muita atenção, o que é muito importante. Um único traço mal de caráter, um só desejo errado, se for nutrido dia após dia, finalmente irá neutralizar todo o poder do evangelho. Lembra que eu falei de uma mentirinha que você conta, né, que você vai nutrindo no seu coração e aquela plantinha vai crescendo, vai crescendo, de repente criou uma floresta gigante e você não consegue mais acabar porque já criou raízes e o Espírito Santo está tentando entrar ali naquela floresta e ele não consegue porque está tá cheio de raízes secas, de espinhos e o seu coração está lá, ó, todo manchado de sujeira. Porque você fez o quê? Você não sondou seu coração, você não foi humilde, você não pediu perdão a Deus. Né? E, e você está lá. Então, não deixe para amanhã. Jesus está pronto para nos libertar do que, do pecado, mas ele não força a nossa vontade. Porém, se nossa atitude continuar sendo a de pecar todo momento, nossa vontade ficará totalmente inclinada para o mal e não desejaremos ser libertos, né, ou ser libertados dessa situação. Nesse caso, o que mais se poderá, o que mais ele poderá fazer por nós, desse jeito, nós mesmos iremos nos destruir porque estaremos rejeitando o dia a dia, o amor de Jesus, o amor dEle. Olha só, eu achei muito lindo esse último parágrafo da lição de vocês, que diz assim, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Nosso Deus é onipotente, onipresente onisciente, não se esqueça. Sim, esse coração humano, com emoções de alegria e tristeza, esse coração manhoso e perdido, que serve de moradia para tanta impureza, e engano, Jesus conhece seus motivos, intenções e desejos. Assim, digo a você: vá até Jesus com a alma toda manchada, do jeito que você está. Assim como o salmista fez: abra as portas do coração diante dos olhos, que tudo vem e diga. Que tudo vem e diga, e diga, perdão. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações. E vê-se aí em mim, conduta ou algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Se vocês quiserem achar, está em Salmos, capítulo 139, verso 23 e 24. Muito bem, continuando aqui. Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Essa ilustração eu achei assim, uma das mais fáceis, de entender o amor de Deus por nós. Você tem um cãozinho aí na sua casa, um animal de estimação, um pet, pode ser um passarinho, um periquitinho, né, uma tartaruga, um cãozinho, e aí o cão, você olha para o seu cãozinho, aquele cãozinho fofo, tal, e você dá banho nele, deixa ele todo limpinho, de repente ele corre e vai lá a terra, se suja todo e fica todo sujo de barro. Aí você briga com ele, né? Não pode ir lá tal. e Dá outro banho e daqui a pouco o seu cãozinho tá lá de novo. Você briga com ele de novo. Aí no outro dia, quando você acorda de manhã, o seu chinelo está rasgado, tá tudo comido. né Às vezes os seus brinquedos todos mordidos. E você fica como? Bravo com o seu cãozinho, com o seu pet, né? porque ele fez essa bagunça. Mas você vai odiar o seu cachorro? Não, porque você sabe que ele... É um cãozinho que muitas vezes não entende e aquilo está na natureza dele. E você fica como? Ah, eu não quero mais você, cachorro, e abandona ele lá na rua? Não, né? Você não faz isso. Você faz o quê? Você vai lá, compra outro chinelo para você, compra outro brinquedo, né? E você cuida do seu pet, do seu cãozinho. E assim é o nosso Deus, pequenos pesquisadores. Nós fazemos as coisas erradas, né? Nós caímos... Mas o Senhor está lá, venha, venha do jeito que você está, né? Eu estou aqui, ó, pronto para te ajudar, peça perdão pelos seus pecados. Eu estou aqui por você e Ele nos ama. Olha só o que diz aqui. Nosso Pai no céu também nunca deixa de nos amar, mesmo quando erramos. E Ele odeia o quê? Os nossos pecados. Mas nos ama como pecadores. Se ele não amasse Adão e Eva, né? Que cometeram aquele pecado, comeram do fruto da árvore. O que, que poderia ter acontecido com eles, né? Eles podiam ter sido exterminados, né? Mas o nosso Deus não age assim. O nosso Deus é um Deus de amor e de misericórdia. Como sabemos que ele nos perdoa de boa vontade quando confessamos? Porque a gente não vê, né? Nós sabemos que ele existe. Mas nós oramos e como nós podemos ter a certeza de que os nossos pecados foram perdoados de boa vontade. Porque o nosso Salvador, ele é misericordioso. Salmos capítulo 86, já estou em Salmos, aqui, 86, verso 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor rico em graça para com todos os que te invocam. Olha só o que está escrito aqui. Que o nosso Deus é bondoso e perdoador, e rico em quê? Em graça, para com todos. Não é somente com um, dois ou três, para com todos. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, tá? Ezequiel, capítulo 33, verso 15. Bom, nós estamos em Salmos, e agora para chegar em Ezequiel, não se preocupe. Vamos lá no índice, e vamos achar onde está Ezequiel, Cuidado aqui que a Bíblia é... Vamos lá. Nós vamos procurando em todo o índice. Ah, Tia Evane, mas eu não sei onde é que está. Então, você vai lá. Ó. Você começa. Em... No, no, no Velho Testamento, tá? Gênesis e vai descendo o seu dedinho. Vai, vai, vai, vai. Ó, passei por Jó. Salmos, provérbios e vai. Olha, ele estava onde? Depois de lamentações, Ezequiel. Na minha Bíblia está na página mil... 377. Vamos lá. 1. 377. quanta página, né? Nós temos que passar. Ó, cheguei no livro de Ezequiel. Ezequiel 33, né? Capítulo 33, verso 15. Lembrando que os capítulos são esses números grandes que eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só chegar lá a gente poder ler. Aqui está, ó. Então, deixa eu pegar assim para vocês. Ela é grande e boa que vocês vão conseguir ver. Esse daqui é o capítulo, certo? Que a gente fala capítulo 34. E o verso são esses números pequenininhos. Então, o 33, que é o capítulo que nós vamos ler, é esse daqui de Ezequiel. Verso 15. E diz assim. Se ele devolver... O que apanhou, como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que, que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá e não morrerá. Olha só que bonito. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo e certamente viverá. Mais outra promessa, né? Então, se a gente fizer o que é certo, devolver o que nós pegamos, né? Como diz, aqui diz assim, devolver o que roubou. E se agir segundo os decretos que dão vida, se não fizer mal nenhum, é certo que viverá, certamente viverá. Muito bem. E na lição de sexta-feira, vá a Jesus do modo que você está. Vá, Jesus, com seu coração triste mesmo, manchado. Não escute o que o inimigo diz ou o que as outras pessoas dizem. Você pecou demais. Deus não vai te aceitar. Não, não pensa assim, tá? Vá imediatamente. Olha só. Quando Satanás diz que você não é bom, que resposta você vai dar para ele? Quando Satanás vier acusar você de ser um grande pecador, levante os olhos para o Redentor e fale dos merecimentos dele. Reconheça que você é pecador, mas, digno, perdão, mas diga ao inimigo que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e que você poderá ser salvo pelo seu incomparável amor. O que acontece no céu quando o pecador se arrepende e aceita a salvação? Eu achei muito lindo. As pessoas a quem o Senhor mais perdoou vão amá-lo mais e estarão mais próximos do seu trono para louvá-lo. E por seu grande amor, infinito sacrifício. Olha só que recompensa maravilhosa. Aquele a quem o Senhor né, mais perdoou. Vão, ó, as pessoas a quem o Senhor mais perdoou vão amá-lo mais e estarão mais próximos do seu trono. E no céu? Como é que fica no céu? Que alegria! Será que eles, que eles ficam felizes? Ó, agora nós vamos para o livro de Lucas. Onde será que fica Lucas na Bíblia? Vamos olhar lá no índice? Vamos ver, olha, no Velho Testamento. Não, não tem Lucas no Velho Testamento. Vamos olhar aqui no Novo Testamento? Ah, achei! Está depois de Marcos. Na minha Bíblia está na página 1721. Então você vai passar lá para frente. 1721. Lucas, capítulo 15, verso 7. Vamos ler para nós concluirmos. Diz o seguinte, eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não precisam arrepender-se. Então, crianças, pequenos pesquisadores, se atentem às promessas né, que Jesus nos deixou, que a Bíblia nos ensina, que se você pecar, nós temos Jesus de braços abertos, esperando eu e você, vamos até Ele, vamos pedir perdão. E não se esqueçam de um detalhe, quando você pensa assim, ah, eu só entrei lá no terreno do vizinho e peguei uma manga. Isso não é errado, não. A manga está tudo caindo lá da árvore dele nem vai ver, nem vai dar falta de uma manga. Ou você fala assim: Bom, minha amiga me emprestou um lápis. Ai, eu quebrei o lápis dela, mas já, já faz um tempo, ela nem vai lembrar do lápis. E você vai, ó, cometendo essas coisas, né? Aí, quando você pega algo emprestado, quando você quebra algo de alguém e você não fala, quando você entra no terreno de outra pessoa para roubar uma fruta, para roubar uma verdura, pequenos pesquisadores, isso é errado, por mais que você ache que está ali, ou o terreno esteja aberto, aquilo é de alguém, não pertence a você, tá bom? Então fique atento às armadilhas de Satanás, lembra da outra lição que nós estudamos, né? que Satanás, ele quer que você comece assim, ó, com as pequenas coisinhas, Tá bom? Para você nutrir no seu coração. Lembra da floresta que eu falei? Cheia de raízes. É assim que o seu coração vai ficar. Tá? Então, não podemos deixar isso acontecer. Tá? Então, o meu compromisso. Pedirei a Jesus que me ajude a lembrar dos pecados que ainda não confessei. Farei uma lista de pessoas a quem magoei e vou pedir perdão. Vá a casa uma delas e diga, o Senhor me condenou por ter errado nisso, né? E eu irei orar e pedir a Jesus que me torne humilde e que me dê disposição para pedir o quê? Perdão. Então, você assina aí, ó. Eu estou assinando aqui. Tá bom? Que Jesus esteja com vocês. Agora nós vamos fazer uma oração para concluir a exílio de hoje. Querido Deus, Senhor, muito obrigada por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Não merecemos nada de Ti, Senhor, mas o Senhor com sua bondade e misericórdia nos protege, nos ama, nos perdoa. Muito obrigado por termos ainda a oportunidade de aprender as, as, as Suas palavras através da, das lições do tesouros infantis, do pequeno pesquisador. Nós ainda temos a liberdade, Senhor, e que todos nós, as crianças, os pais, possam aproveitar essa liberdade para aprender mais a sua palavra antes que, que chegue o fim, Senhor. Antes que o nosso coração pare de bater e não teremos mais nenhuma oportunidade de pedir perdão. Te agradecemos por tudo. Fique conosco em nome de Jesus.